Boa tarde, pessoal. Mais uma live de sábado. E o Paulo, meu grande parceiro, meu caçador de cinema. Com um convidado mais que especial, Olá, o coleção do canal Ontem dos Cinemas, Marcelo Morantini. Boa Marcelo. Seja bem-vindo em mais uma live caçadores de cinema. Muito boa tarde, André. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Olá, pessoal de... que está assistindo. Obrigado pelo convite. E vamos falar sobre coleção e sobre cinema. Oh. Hoje à tarde vai ser boa, bem produtiva aí. O pro pessoal é gosta de coleção, cinema. Sim, sim. E é uma live, é aí. Uma live de, sua de sua nordeste do Brasil. O Marcelo em Porto Alegre, eu em São Paulo e o Paulo em Natal. É, e unindo regiões pela internet. Unindo é, é. <risos> é isso aí que, que, né, que lança aí né, a comunidade aí e trazer sempre o... Um novidades aí dos canais também né que isso aí, é, é importante aqui para o nosso canal e, e também é transmitir cultura aí os é aí. do nosso canal do né? tanto no canal do, do Marcelo como no nosso também legal legal isso isso e Paulo, já para fazendo sua primeira pergunta Marcelo Morandini sim olha primeiramente mais uma vez boa tarde aí Marcelo eu já boa acompanho tarde. já o canal já faz tempo boa é que, vo que você vai além que o pessoal né que conhece que é bom aí, acho que o André deixou o link aí ontem no cinema é porque é o canal do Marcelo ele vai além do, da simples coleção né, assim, né ele mostra ele, ele deixa a gente estar dentro da atmosfera do cinema né desde aquele, da, daquele tem uns vídeos né, da da reforma do, dos estofados né, do, do <risos> cinema né, é exatamente você tenta exatamente a gente entrar no clima dentro do cinema né é isso aí que eu acho interessante também né Além, claro, das coleções, né? Desde o VHS, DVTs, ou seja, os seus vídeos são muito bem produzidos. Né? Eu gosto muito, assim, exatamente da, de, da, do, do seu processo de criação. Né? Aí eu gostaria de saber também, assim, que. É, eu lembro, no, no, na hora do colecionador, né? Que, do, do JC também. É, que você também chegou na época de veraneio, se montou sua própria coleção. É, locadora, né? De casa, sim, né? a minha locadora. É, foi, é, foi um foto que eu cheguei também na época quando era também. Sim, eu cheguei a fazer aqui em casa, em casa lá quando eu morava em Santo André, São Paulo. Aí ah, também sabe, em casa. Eu é, chegava. É, com, com, com filmes alternativos, né, que a gente chamava. Sim. E a Pirata que apareceu na época em 88. Sim, hoje, normal. Né? É, é o que mais e, tinha. É, aí eu, às vezes eu comprava esses alternativos. Você sabia assim? Como é que surgiu essas ideias assim, e os primeiros passos, assim, da, da, de, de gostar, provavelmente, da Sim. sétima arte de filme, de coleção de filmes. Sim. Sim, na, na verdade, assim, a, eu sempre falo que o precursor. Não digo precursor, mas o que deu o gatilho foi o meu pai. Então, hum. foi com a compra de um videocassete, que eu já sabia que eu queria um videocassete. Na época, lá, a gente estava falando lá dos do. No Do final dos anos 80, lá 88, 89, e eu queria muito videocassete, eu via primos que tinham videocassete. Gente, eu achava o um máximo a gente poder acelerar um filme, colocar em câmera lenta, eu achava engraçado eles colocando o filme para acelerar e a voz ficando. Blá, blá, blá, blá, assim. Eu achava o um máximo, eu achava mágico aquilo, eu sempre quis ter aquilo. E aí, com meu pai, naquela época era meio difícil, as coisas eram meio caras. às vezes não, o acesso não é que nem agora que a gente vai num hipermercado, alguma coisa assim, tem lá o um aparelho, ele teve que entrar num consórcio, o pessoal é, mais é só... novo aí, o consórcio é um nego. É tipo um negócio assim, ah, tá tu já vai pagando aos pouquinhos ah, tá e eles fazem um sorteio, assim, sorteio. de repente, é. um número lá é o seu número, então você já leva o aparelho e continua pagando, lógico, né? E aí chegou o videocassete, aquela maravilha, tinha só uma fita VHS para assistir, que seria de um, uma festinha lá do colégio, era só o que tinha. Ah, tá. E aí, cara, eu queria uma videolocadora, eu queria né, começar a assistir para ver o que era aquilo, né? eu tinha essa curiosidade, e por, assim, não sei, acho que ironia do destino, esse apartamento que eu estou agora, inclusive, é na mesma rua dessa primeira locadora que eu fiz a inscrição, que ela fechou, mas eu consigo enxergar o prédio aqui dessa janela, aqui do lado tem uma janela, e eu consigo enxergar lá, e aquela nostalgia. Então é. foi isso, foi a compra do videocassete que despertou. E como naquela época não tinha internet, tu usava revistinhas, eu tinha a revista 7, a revista é. Video News, pelo menos eu que tinha na época, Cinemim, Sete. que a gente lia para saber a Sete, maravilhosa, para a gente ver os lançamentos, as coisas que vinham em vídeo, e o resto era tudo no locador. A minha formação, digamos assim, formação em cinema inicial era locadora. Ia lá ah. com oito, nove anos e estava vendo Kubrick, Jason Fred é, e Akira Kurosawa, sabe? Tudo ao mesmo tempo. É, assim. é, Akira Kurosawa é, uma... É, uma... é um o sonho. Que está sendo pertinente aqui no canal, Paulo. Sim. A Akira, a Akira a... Kurosawa está sendo pertinente aqui no cinema. Olha. É a fundamentação histórica do cinema. Não, não há como não falar de cinema sem Kurosawa. Concordo, né? um filme sim. aí. Eu... As baseando se baseando em Curosawa, Sete Homens e Destino se baseando em Rashmon, né? vários filmes de, de vários pontos de vista, se baseando em Que Trabalho filme que é esse, de... Paulo? Bom, e esse, que filme Ele que é tá esse? Tá, tá, tá travado. Aí, aqui que tá seu... travado. Aqui está travado. É o é Han. Do, do, do Han. Pois é, o, o Han saiu agora né, na obra primas do cinema. isso aqui é o é. Han, do Curosawa, tatuagem tá de livro do Han. Maravilhoso. Esse, esse? essa edição tá, tá linda, é, tá linda. Essa eu não, eu tenho, não tenho ainda. Não sei se esgotou é. ainda. já comprou é, já isso aí? Você pensa aí? Não, esse aí não. É. Esse aí é, Exatamente, é. essa é uma edição muito, muito bonita. Mas foi e, isso, anda? né? É, é mais é, Ô, Marcelo. É A eu... de... ah, des... não, disco dei aqui às vezes do, Não, do arquivo, né? Já, um tá, pequeno atraso, por isso que... <risos> Mas perguntando, como é a sua cultura em Porto Alegre? Se você... Porto Alegre... E é aí, uh... assistir um tudo, tudo bem que hoje tem internet. Sim, sim. Assim, Mas como é que é o acesso Alegre... se você quiser ir... Vamos esquecer a pandemia. Uhum. A pandemia, vai. Uhum. O acesso, ele é bom da cultura em Porto Alegre? que a pandemia uhum. atrasou tudo, né? Sim, sim. Aqui, aqui em Porto Alegre, uh, fora os cinemas comerciais, os cinemas de shopping, a gente tem aqui em Porto Alegre o Capitólio, que é uma cinemateca. Ele, ele tem um acervo gigantesco de filmes em película, materiais de cinema, eles têm cartazes, tem filmes em 16, enfim, de vários formatos. E constantemente, pelo menos isso, eu estou falando tudo como falou, antes da pandemia, né? Então eles tinham amostras de material. cinema, tinham várias mostras cinemas por, por, por gêneros, ah, uma mostra de filme alemão, aí tinha alguns filmes assim. E aqui também tem um festival que ocorria pelo menos todo ano, que era o Fantaspoa, que era o cinema fantástico, que era filmes de terror, filmes de ficção. Também eram esses cinemas, eles tinham na Cinemateca Capitola e outras salas de cinema não comerciais, no caso. Então eles traziam diretores, traziam artistas, faziam palestras, tinham oficinas oficina de maquiagem, efeitos especiais, de roteiro. E fora essas mostras, esses festivais de cinema, tipo desse de terror, tem as mostras constantes. Tem, inclusive, aqui um cinema que era... Não, eu não vou falar o nome do banco, mas o cinema é, digamos assim, parte do banco, e o prédio onde é o cinema era um antigo cofre. Então vocês imaginam uma sala de cinema dentro do antigo cofre, inclusive oh. a, com aquela aquela entrada redonda assim de girar quando a pessoa entra em vez de do, do dinheiro tem poltronas e uma tela de cinema então tem esse tipo de cinema tem outro cinema que é o cine bancários também que só passa filme alternativo o cinema guion que fechou que além de cinema comercial eles faziam filmes assim de tudo que era espécie uma programação muito boa eles venderam agora abriu com o nome cine gran café mas eles mantêm a mesma coisa, culinária, cinema uh, e arte no mesmo lugar. Assim. E também tem a Casa de Cultura, Mário Quintana, que sempre é só a programação deles, são filmes de arte. Assim. Então, aqui tem boa, bastante coisa, assim, a gente vai descobrindo. Agora, com a pandemia, que meio que parou tudo, né? Mas era muito constante festivais. E o legal é que eles traziam os realizadores, trazia elenco, aí tinha entrevistas... Aí era bem legal, eu conheci o Stuart Gordon lá do Reanimator, veio o diretor Sim. do Bonecas da Morte, veio é. uma, uma pilha de gente assim, para o, o carinha lá da Troma Films que esqueci o nome, enfim, um monte de gente, a diretora do Carrie, que levei meu DVD pela, pela, do Carrie, A Vingança do 2, né, A Maldição, que ela autografou Sim. pra mim. Ela deu uma alma uma, uma sim, oficina não, de, de direção. Sim. Mas assim, muita coisa. assim, Mas agora está parado com a pandemia, eles meio que, que encerraram um pouco esse negócio de festival, essas coisas. O Stato agora já falecido, já, né? O Stort o Gorgon. Faleceu, faleceu, é, infelizmente. É. Ele, ele foi, fez a fortaleza. da Fortaleza 1 e 2 que ele fez, fez o programa, sim, da Lei Ele não, tinha muito foi... criativa, né? Ele era muito criativo muito tipo, mais independente, né? É, não, e o curioso é curioso que eu levei o meu DVD do Reanimator e como a capa é, ela é invernizada, eu levei uma caneta, aquelas canetas, De... ai, não sei uma, tipo uma marca texto brilhosa. De... Vocês acreditam que bem na hora que eu consegui chegar na frente dele, ah, eu poderia autografar para mim, a caneta falhou, gente. Eu não tinha outra caneta, agora o cara faleceu. Mas ele chegou a tocar no DVD e riscou um pouquinho o nome dele, mas infelizmente ficou ali só o risco do... acaba capa do reanimei. Entendi. O Marcelo, já tem seu boneco já, hein? Ah, o boneco do Tia Aqui da. Já tem da... aí, esse boneco aí, esse boneco Ai. é negociável. Esse aqui, ah, é... Não, não é, esse aqui é filho <risos> único, esse aqui só tem <risos> ele. <risos> é filho único. Chuck. Ah, do, já. Da, já. Da, já. Filho de já. Chuck, né? Aquele é. da, da Trick or Treat Studios, aquele ali. Sim. Ele é bem detalhado, por isso que eu quis, eu sempre quis ter esse boneco, né? Desde a época da... Desde essa época que eu falei que eu procurava os locadores, eu conheci o Brinquedo Assassino 1 em VHS. Foi a primeira uhum. vez que assisti o filme. Nossa, eu fiquei apaixonado, e na época não tinha isso daqui. Eu queria porque queria aquele boneco, né? Mas... Só agora, aos 40 anos, eu consegui o um boneco ali atrás. Não, eu ele. pensei que era é aquele do, do filme mesmo, sem estar tá caracterizado pelo, pelo Brad Dourif. né? Existe aquele lá, né? Dele normal, né? Você existe, tá, existe. Existe. É. Inclusive, a Tato é, é. Tá até mais caro do que esse. não sei. Não, uma hora para outra ficou mais caro. Esse não aqui é, é 100 né? dólares mais caro, agora o outro está mais caro. Eu sei, eu dei... Sim, sim, não, mas é o. Que o próprio Flávio de Souza nos falou. O internet que perguntava o gravador do Cassaro tinha Aquele ah, gravador... gravador da Lua. Aquele gravador que oh, o Lucas usava. Aí esse é tinha... contra tudo. É. Tão é um barato. Por ser uma não, não, rica rica, por ser uma coisa assim, né? Deve é. ser um é. Com certeza, com certeza. Eu gostaria sim, sim. de achar também um parecido para colocar sim. ali na fileira ah, do, do castelo ali, Junto são coisas que não tem preço, tem, não, não tem, Paulo, faça as perguntas, sim, é né, outro dia, né, eu vi que você estava falando sobre o, o, o sobre o pânico, né, sobre o blu do pânico, né, aí é eu saber se, que eu até peguei aqui, né, se o seu, esse, esse blu-ray aqui descascou, porque o meu eu tive que comprar agora de novo, sem legenda, o como é que você, né? Que eu também coloco também aqueles, aqueles os silicas, né? Que Silica, eu, é, é. É você saber é. se esse Blu-ray do do pânico também deu esse problema e se, como é o um método de conservação também? É. Às vezes, também. Esse Blu-ray não não não deu problema não. até agora, mas uh, quando o pessoal começou a reclamar é, mais precisamente, acho que os Blu-rays, DVDs da Imagem Filmes, está tendo esse problema. É, imagem filmes, é. é, me parece que a Paris também. Depois que o pessoal falou nisso, eu abri caixa por caixa e botei um é, saquinho é, também. de silica gel. Eu não, gel. É. É. Eu não é. sei se vai resolver. Pelo menos até agora, eu coloquei mais ou menos há, acho que uns dois meses. Até agora, hum. não, não tem, é, não é, tem bom, tido meu, esse problema. É. Também. o 2, o 3 e o 4 estavam tá ok o 2 só tem um pouquinho e o 3 uhum. também o, o, o, o Pânico 4 eu tenho um 2 porque eu comprei, já tinha o já tinha um Blu-ray do 4 separado, aí veio o um box aí eu falei, não vou desfazer não, vai que dá vai ficar. é igual agora, porque é o, esse do Pânico, aí, além de chegar sem a, sem a versão é, dublada eu sempre assisti o Pânico dublado, nunca assisti o Legendado Uhum. E também, não vou dar spoiler aqui Porque ninguém assistiu exemplo, Quem assistiu o Pânico? Já assistiu o Pânico 5 já? Já, Assiste já agora? assisti pronto, já, dá spoiler. Já. Existe um personagem lá Que está com a mesma dublagem do Pânico 1 Você legendado ou dublado? Eu legendado. assisti legendado Legendado, ah, legendado. Pronto, legendado. É, Aí eu falei, pronto Para quem está quem dentro da, da, da, da rotatividade do, do Pânico é, Ou seja é, e, assim, é, é, eu acho que era, é, é pelo menos de mensagem porque, às vezes, alguns Blu-rays americanos, assim, uhum. eu, vi, eu vi na, na, na comunidade, fica aquele, aquela crosta amarelada. Né, no, no, no, no, e ele estava correndo muito com o filme da imagem, Por exemplo. Eu perdi as horas, que eu não consegui... Sim, se a palavra eu que relançar, eu, eu é. perdi também o Guerra do Terror, só que eu consegui o Blu-ray, que não deu problema. O Cidade de Deus, da, da imagem de filme também, aí eu consegui... Não agora comprar, comprei na época quando saí, ou seja, do saído. Era, não, não, eu comprei no, na, no Mercado Livre pelo, pelo Reino Unido, né? Que foi lançado agora. Ah, sim, sim. É, é foi lançado pela, pela Cine só que tem as legendas em inglês. Pois é, é que não tem é, como ele. É, é, não incomodo, não, assim, mas hum. podia né, ter. Né, ser um relance... E eles também não conseguiram o master. Então, ou seja, hum. é o mesmo master que eu tenho lá do que eu comprei. Né? Sim. Assim. E, e, às vezes, isso aí, só que é isso aí, eu, eu, eu cheguei a se contar essa crosta, não estava entrando dentro do, da mídia, né? a cross, né? Agora já está um pouco, agora já tem já o... o... o... É, é, e, o, é, e, o é. e o problema é que esse, esse, esse, esse fenômeno, digamos assim, é irreversível. Então, a gente, é. quando identifica, já tem que colocar... Eu não sei outra saída, não sei se o pessoal conhece uma outra saída fora é. o Silica mas eu coloco mas, ali por precaução. E aí eu fico sabe? na esperança de não estragar. Né? E o bom é essa onda de relançamento, né? Sim. Que sim. sai para alguns filmes, né? Assim, que é bom que é aquela coleção que você não tem, ou você está meio já muito. Você já. Né, agora deu uma parada um pouco dos relançamentos, né? Porque agora está chegando os filmes mais né, estreando no cinema, estão chegando. Aqueles que não tem mais né, produções pendentes. Né? Pois é. é. André, travou? Sim, sim. E Paulo, Sim, o Paulo, o Marcelo, o bloco do. Tu... com a gente, o bloco do aí, JC. O bloco do JC está mandando mensagem. Ah, boa aí. tarde, pessoal. Boa tarde aí, boa JC. Tarde, boa tarde. Já, já ganhei, boa já tarde. ganhei um Blue é. aí na no J TV do Ditador. Não sei se o JC Olha. lembra disso. Era, em 2012. Legal. 2012, 2013. Já, já ganhei no, no, nos, nos concursos que ele fazia. Aproveitando. Sim. Aproveitando que o Paulo está falando da dublagem do Pânico, não sei se você costuma assistir filmes dublados ou séries dubladas, Marcelo. Não, eu dublado, assisto... Já... Se tiver legendado, eu assisto. Não, eu assisto legendado, na verdade. O que eu hum. gosto de dublado é aqueles que eu costumava quando criança via dublado, que era mais Simpsons, Chaves, essas coisas assim, hum. que a gente está familiarizado com a voz. Mas geralmente não, assim... eu vejo a versão legendada. legendada. Hum. É, mas o Simpson, o Romer mudou a voz, porque o dublador dele morreu, né? É, é, tempo, é. Simpson, sim. é, é eles, vão, eles vão mudando. O Chaves sim. também, pro, Não, tem coisa... aquela versão em DVD sim. que eles lançaram, eles mudaram toda a dublagem. Então, a grande maioria, o Chaves, o dublador, foi, dublar, foi redublado. O Professor Girafazes, me parece. O Kiko continua, Dona Florinda Chiquinha, mas tem alguns personagens que mudaram de voz também. É, enfim. é porque os dubladores... Dubladores, muitos os dubladores acabaram é. morrendo, coisa assim do Chaves. É, é. A fase faz tem que... é. tá lembrando do, não sei se você assistiu o Cobra cai a quarta temporada. Não, pior que assim, eu vou confessar para todo mundo, gente, eu não sou muito de série. Eu assisto muito filmes assim, mas acho que eu sou um pouquinho ah, digamos assim paciente que eu não tenho. Saco assim para assistir série, uh, me ficasse assim todo dia. Sabe? A oh. única, última série que eu assisti, uh, tô jogando limpo aqui, eu não assisto mesmo. Eu só assisti um episódio do Round 6, aquele da Netflix. Tá bom, Maravilhosos, bola para frente. Ah, mais é muito bom. Mais nada. O único que eu assisti no oh, início mas... ao fim foi esse é eu sou fã. Eu gostei do primeiro episódio, mas ficou nele. A única que eu assisti no início e fim da primeira temporada foi o do, do Chuck Key, depois, depois mais nada. Assim. O Lost, aquelas mais antigas, eu assisti até a, a segunda temporada, não tenho paciência. Eu tenho aqui séries completas, aqui do OC, do, Tem Anos Incríveis, Anos Incríveis já pode ser considerado série. Mas como eu vi o Castelo rá na cultura, eu pegava o embalo de Anos Incríveis também. Uh, Mary with Children, que em português é um amor de família. ou oh, Lost hum. aí, essa daí. Nossa, eu todas. Toda, de toda. todas. Naquela época que deu aquela febre de Lost, lá nos anos 2000, assim, todo mundo Lost, Lost, Lost, aí eu fui é. ver. Mas eu só fiquei no episódio, no, na temporada 2, que é essa daí, aí depois, não, não, gente, chega, chega, eu vou lá pegar. É. E assisti A partir da mil da vezes. temporada eu eu já... você fica chato. Eu, eu, eu, nunca eu nunca assisti é, nome, é. não. Na época, até até a terceira temporada eu é ótimo. A partir quarta temporada ficava chato. Pois é, eles... Mas é que eu sou até feito com o Paulo. Do... Que uma coisa que me irrita em dublagem, apesar de ser dublado, é de ter muita repetição de personagem. Para muito. Sim, sim muito... As vozes. Mesmo o dublador Dupla 15 até para gerar mais emprego, até contratar novos dubladores, até gerar mais empregos, né? Sim. Copa a Paulo, vamos lá. O personagem que é o Johnny Lawless é o dublador do John Travolta, o Ed é, é. que faz o James, é, é, O botaram personagem botaram faz o Thomas é. Ian Griffith. É a mesma voz. É. E o que é engraçado é que a gente identifica muito o dublador é. e o, o ator do caso. O, e às o, as vezes sou estranho voz. ouvir às vezes o Kiko e o Chuck falando. Esse sabe, é, é muito um é é, é. é. é, então, Mas o Kiko e o Chuck. o era... dublador que até... Na... É um dos mais famosos. É o Nelson. Ele, o Nelson. Tem uma... ele consegue. É, ele tem uma voz muito é, característica o dele. Nelson... Porque... O ne... A Nelson. O é. Nelson. Puxa, tô... minha cabeça é. assim, tá, assim, esquecendo tudo. E, e, e ele dublava o Robin e Williams, Williams. Falou, o dublador do Kiko que... que... não, Eu, eu não, não é, lembro, eu esqueci Paulo. o nome dele, mas ele dublava muito. Não, não o do... no chat, manda aqui. Mas, tu... mas ele dublava muito ou Eu esqueci também. O... O... O... Manda, pessoal. Alguma coisa. Ele dublava muito Mão o dublava muito. No Jumanji, no é o Ruka, Machado, um gancho, dublado em VHS, e, o, e a babaca do prefeito em VHS também. Ah, babá. É, ele dublava. Esse, esse, o medo do tipo mais gancho, do... Na Sama, eu em São Paulo. Sim. Já no Rio é o Glevial. É, é, do... é o dublador do. Nelson Machado mesmo. É o Nelson, Nelson Machado Machado. Edson é o Machado. Edson Giraldi. O Edson Giraldi. Aí, Nelson. Esqueci. É. Só para competir. Tá, o dublador do Martin Cove no Cobra é o mesmo que faz o Stallone. É o, Dorke, do, do Griffith, é o é. mesmo que faz o Stallone. É o mesmo que é faz o mesmo Aí você vê as dublagens. Os é. atores. Tem algumas dublagens que iam contratar novos atores para dublar. Isso me nossa, irrita nossa, um pouco. Verdade. Quando você começa a assistir. É, não, e, isso é verdade. E tem eu. Eu não sei o eu Por exemplo, esse Cobra Esse cobrar tá ficando um pouco irritado, associando muito a voz de outros personagens. É, porque tem o... Não, e e também, também tá tendo uma, também uma baixa também nas dublagens. Teve muitos grandes dubladores que faleceram. O Júlio Chaves, que dublava o Mel Gibson, e é, também o... o Dado de Costa, da, acho que eu esqueci. O, é, o Dario, que sempre dublava o Russell Crowe, sempre dublava o William Hurt, também... É, que dublou o Schwarz do Herói de Brinquedo, né? Ele também teve uma. Teve as duas também, que uma aqui dublava até a Arlequina, também que falei, teve, teve uma baixa também, né? Assim, que dublagem é assim, né? É, é, é aquela, o amo e odeia, né? Exatamente. Né? É Mas eu assisto dublado, se tiver só legendado, eu vou assistir legendado. É que existe aquela. aquela como se diz, né? aquela memória afetiva né? do filme que você Exato. assistiu há muito tempo atrás, Exato. aí fica interligado. Mas é claro, a dubla, é, legendado é sempre melhor, porque a gente é. vê o som ali, aí não tem problema de o som falhar. É que, na verdade, assim, é como, como eu falei, né? eu frequentava Locador no início, então, na época, os VHS, todos esses filmes que eu citei, então, é. não tinha dublado. Era não tudo tinha. legendado. Então, ah. a gente já acostumou, assim, digamos assim, já assimilar já a legendagem então já mas eu já vi vários filmes dublados inclusive depois claro com com o DVD às vezes até eu gosto de colocar o dublado não para assistir mas só para comparar e eu não sei se vocês chegaram a ver eu cheguei a ver no, no cinema um drama Filadélfia, lá com Tom Hanks sim, sim, sim, sim. tem uma cena em particular que é uma cena que ele está narrando uma ópera gente eu vi aquilo no cinema vi depois em DVD Gente, me desculpa, mas a parte dublada, eles, quando eles dublaram aquilo, perdeu muito, muito, muito drama, perdeu muito impacto, sabe? Na parte do Tom Hanks, que estava narrando aquela Sim. ópera. Nossa, a dublagem, pai! Tanto é que eu mostrei para uns amigos o dublado, que não tinham visto o filme em inglês, eu mostrei o dublado, deram risada, sabe? Gente, essa cena é dramática é linda! Mas na dublagem... Não, não ficou, sabe? Não ficou. Já o Ghost, aquele outro drama lá, hum. a dublagem eu vi dublado quando passou na TV. Maravilhosa. Dubladora da UF, maravilhosa. Todo mundo odeia o Cris, para dizer que eu não assisto a série, todo mundo odeia o Cris, assisti vários. A dublagem, a dubladora da, da Rochelle é fenomenal, é muito boa. Inclusive, todo mundo em pânico também. Estou tirando alguma outra Sim. coisa dublada. A versão não. dublada... É sensacional. É. Mas o resto realmente. Veja, alguma é. outra coisa fica legal. Fica legal o dublado. Não. não, é verdade. O Filadélfia realmente. É... algum dublado uma... que vai. O DVD é. tem também opção, dublado ou legendado. Mas eu, eu, eu sempre gosto. Já assisti uma vez dublado. Também não gostei muito, não. Mas o legendado, é. que eu tinha sempre VHS legendado quando eu alugava o um filme e bastava. Realmente, Sim. eu assisti no cinema. É exatamente isso que você falou mesmo. É, autor, não, tem algum que... é dublado que. É, eu acho que varia, varia de acordo com o personagem. Não sei. Claro que vai, mas tem uns que mudam até. É, tem uns que você... é aí fica complicado. Eu, vou, eu assisti a morte do demônio legendado no cinema, o remake do Fed, eu gosto até mais do remake no caso, de hum. dublado, e realmente, até o demônio, tudo, o que dublou ficou perfeito. O cara parecia. O... Ah, tá o cara assistindo. fez uma dublagem perfeita. Ah, que vi legendado, sim. Eu tenho todo todos os rock só que uhum. o rock com dvd só tem legendado tem que ver o lobo, quando o cara fala no final o cara fala sem tá em processo sem processo uhum. aí aquele rock dá lá que faz o cara voar no carro no dublado e na Globo fala isso aí fala então processo se já era grande foi esse filme legendado porque o dvd só tinha legendado porque senão ia só... Uhum. só tinha legendado o rock fala para o ele dá o um soco em vez de falar, processo assim, processo, que o rock já tá E o que você. Olha a diferença. O cara é. fala, em... no dublado, o cara fazendo E no original, o, o rock fala pro cara, você vai me tirar. Porque ele tava pois fazendo. É, essas... Olha a diferença. Isso só o rock mesmo. Nas duas dublagens é. do é. rock 1, um, empata a luta, sendo que ele perde no original. Nas duas dublagens, tem duas dublagens no Brasil. Uhum. Empata a luta, sendo que ele parece meio feio também fazer isso. Mudar até o destino da história. É, é essas adaptações, né? Que eu entendo que é pela fala, pelo movimento da boca, você tem que adaptar. Por isso que muitas vezes perde muito aquele, sabe, aquele impacto assim, que deveria ter. Por mais talentoso que seja o dublador, é alguém colocando a voz em cima do original. Então, né, muitas vezes Sim. complica. Sim. Paulo, oh, faça mais uma pergunta e depois boas mensagens que tem bastante. Inclusive do Gabriel que gostou desse Últimos Jogos Mortais? Tem saúde mais? Tá bom. Faça aí a sua pergunta. Não, eu, eu gostaria de saber assim, que se, exemplo, assim, sempre gostava de pegar os lançamentos que chegava na hora, principalmente quando era VHS, né? Porque a gente sabe, né? Se a gente deixasse de passar uma semana, né? pra, pra, podia estar deteriorado, alguma coisa. Eu sempre tinha essa maneira, Sempre ficava na locadora para ver se, se ficava lá no balcão do Tom. Nem né? reservou esse filme, chegou esse filme, e sempre foi também assim, ou era, ou era só fazer isso não eu fazia também porque dava muita curiosidade que muita coisa eu não podia ver no cinema tinha que esperar em VHS e assim naquela época não era que nem a blockbuster a blockbuster chegou aqui em Porto Alegre muito tempo depois então uhum. as locadoras tinham uma duas no máximo três cópias de cada filme no ah, máximo se era um Jurassic Park a locadora da esquina ia ter dois Agora, imagina o sufoco para a pessoa que queria ver o filme. Eu sim pedia para ele anotar lá na agendazinha, tinha um caderninho mesmo, anotava lá o Marcelo. Eles ligavam: ó, oh, chegou o filme, vem aqui buscar. Ah, e um é. caso em particular foi um filme que eu queria muito assistir na época. Não sei se o pessoal conhece: é FX2 Assassinato sim, A Ilusão mano. Final. Uma coisa eu tava muito Nossa, curioso, que eu estava muito curioso, porque eu tinha assistido primeiro e chegou em VHS. Eu fui assim, ó. só tinha uma cópia na locadora, o resto dos locadores não tinham. Aí eu estava todo dia perguntando, nem quando é que volta, que era lançamento, né? só ah, volta amanhã, Marcelo. Aí vocês acreditam que abriu a locadora, eu já estava lá na porta esperando, claro que o rapaz não devolveu, eu acho que eu fui cinco vezes na locadora, da última vez que eu fui, a quarta, assim. a quinta vez. O cara ligou para a pessoa que estava com o filme, ah, boa tarde, aqui é do locadora tal Você poderia devolver o filme? E o cara veio lá, chegou, ficou estranhando a situação, e ele está ah, até aqui a é fita. Gente, quando eu coloquei aquela fita na mão, aí ah, vou poder assistir. Finalmente, sabe? é isso da, da época que fica, sabe? A dificuldade de assistir um filme, sendo que agora qualquer filme te encontra. Sabe, também mas veio no caso esse, esse era o maior, o maior desespero que eu tinha. E o segundo Sim. maior desespero, é quando eu vi aquela, que até já tem aqui na coleção, a fita fóssil do Jurassic Park. É, é muita relíquia, é, é muito raro agora. É, é, é, é muito, essa ali eu tenho cara, acho que tá ali Eu chegava lá em Santo André mesmo, por 10, 15 reais, eu Eu tenho DVD, eu mas eu, eu não faço questão da fita, eu queria ah, eu, aquela capa é eu queria essa capa fosca porque eu já é, essa... é eu também tenho um Blu-ray até tem ela aqui ó. eu vou mostrar aqui para o pessoal caso o pessoal não esteja sim. muito familiarizado quando eu vi essa fita gente olha só por a época do VHS um tipo de embalagem como essa que não, é não era comum lá, isso lá, não 94. era quatro 70 de 94, tá lembra a data, foi setembro e assim de 94. É que eu, assim é que eu guardo. Eu coloco, como eu gosto muito dessa fita e não quero que ela mofe, porque ela nunca mofou, eu guardo é, ó. assim, ó. Não sei se tá certo. pessoal ali que entende de VHS, eu faço isso aqui, ó. Eu coloco é, uhum. esse aqui, ó. Silica gel aqui em cima, Sim. aqui nessas partes, e Olha. coloco esses filmes aqui de cozinha. Aqueles é filme de de embalar frango, de embalar comida, sim, sim, sim. eu vedo toda. Eu passo álcool isopropílico <risos> e vedo toda a fita. Olha só, é isso que eu faço VHS para não passar. Tá e não é. mofou essa que não mofou, mofou. E desde no... era bem resistente. Quando era da Silk era bem resistente, era difícil de mofar. Tinha de mofar. Pois é, é. aí ah, eu, eu faço isso nas minhas VHS, uma por uma eu faço isso para não ter, e muitas vezes uh, não mofa, e muitas vezes mofa bem pouco, porque antes eu não, não, eu não tinha esse cuidado, sabe? Mas como as coisas estão ficando cada vez mais raras, então é bom a gente cuidar, né? Não, não custa nada dar cuidado na coleção, né? O material que tinha lá em 94, isso aí. É, é, é muito. Eu vou, né? dar um... eu, vou... eu vou lembrar dois aqui. Eu vou lembrar dois, o Celso e o Marlon, que ambos eles, você não, não passa silicone nas fitas, que eles falam em silicone para melhorar. Não, eu tenho medo. Eu vi o tutorial ah. do Marlon, mas ele passa várias vezes, assim, aí, gente, eu tenho medo de eu fazer besteira e arrebentar. Eu limpo a o seco. Marlon vai Antes eu usava... Aqui. Assim, a dica dele, do Mourão, também, limpa seco, não bota isopropílico hum. na película, eu só boto assim na caixa a caixa parte de fora ou na nessas partes assim de do carretel eu passo isopropílico mas na fita assim eu não passo mais agora eu já aprendi aí com meus meus não, colegas aí que tem aí ó ele deve, ele deve reafirmar que não não se usa álcool isopropílico não tô passando não, a, gente a gente vai, vai sempre lá o... esse assunto aqui esse que vai entrar à tona aqui vai é, entrar a tona vai ser portar para amanhã a Amanhã a gente tem a figura nesse diretor de ARC, mas no domingo dia 30 é o Marlon. Marlon Castro. Aí, ó. 36 Bom. e... Vai vir à tona pra ele responder. Muitas dicas. canal dele, tem muitas dicas pro VHS. Tem bastante dicas. É. pra ele. Já não sou em Vista Conversa Livre, o Marlon já é bem conhecido aqui, já, Marlon. É bem. o Marlon. O... Tem bastante mensagem aqui já. O eh é, deixa eu ver ...específicas que eu também o cadê, mas vamos lá. Eh é, é, começar com, já. Eh, é, peraí, aqui. André deixar irritado? Eu assisti ontem o ah. último Jogos Mortais e adorei. Pra mim, o, um, pra mim esse é o primeiro filme, o primeiro eu acho melhor realmente, mas esse daí, quem tem saúde que importa, dá um no que quiser. Esse Jogos Mortais, você assistiu esse último com Samuel Jackson, Chris Rock. Você chegou a assistir? Sim, assisti. Eu cheguei a assistir assisti, curti mas... bastante consegui assistir eu, eu curti bastante eu curti bastante apesar de ver que eu, é estranho ver nossa, um ator de comédia assim, no filme de terror nossa. era mais essa eu vou assistir o que, que o Chris Rock vai fazer no filme de é, terror é. Mas, mas até que foi sabe foi legal eu curti e o Samuel Jackson fazendo mas eu vou dar uma opinião de Samuel Jackson eu vou dar uma é o Samuel Jackson fazendo papel Sim. de Samuel Jackson é. jeito de... É. eu vou dar meu personagem achando bagão é, mas é assim, a gente quer ver o somente, dar minha jeito, né? Que, o de... pessoal. Eu vou falar o que mais mudou esses Jogos Mortais. Né? respeitando a sua e nem então no Gabriel. O Gabriel é não, não. Eu brincando. O Gabriel é um grande amigo da gente, o colaborador aqui do canal. O Gabriel é um grande amigo. Só para brincar, respeito bastante é. ele. É, o... Esses Jogos Mortais, esse último, parece uma prova com consulta, porque eles querem eles para você saber sabe tudo que vai acontecer? Sabe quem que é o assassino? Que se passa, por... você já sabe tudo. Pista atrás de pista nesses jogos. Você sabe bem que vai acontecer. É, é. Muito, muito, muito previsível. Esses jogos, você também, eu acho que o, se o segredo, você também... sim, não pode até ser. Só que o segredo, assim, ó, quando vai no cinema, não vai esperando. Eu sempre vou com a expectativa lá embaixo para não, não ficar deprimido, a mesma coisa que o Pânico 5. Eu tava uhum. curioso a mil, mas a minha expectativa tava lá embaixo, porque o Wes morreu, sabe? Então é. eu sabia. Será que realmente os carinhos fizeram outros filmes? A, a, aquele da noiva que eles fizeram, o Casamento Negro. Casamento mas... Sangrento. Com... sangrento é. Ótimo, excelente. Eu uhum. imaginei. Tá em boas mãos, mas né? O Wes o e a Comédia, né? Aquilo lá também. É, Pode uma saber. comédia, que estaria tá, na linha. Eu até curtiu eu curti muito, quer dizer, na verdade eu não sei, gente, eu não sei, eu não vou dar spoiler de forma é. nenhuma, mas eu não sei se eu curti o filme por causa daquela cena que quem viu vai saber o que, que é, que sim, foi sim. maravilhosamente realizada, muita a câmera, a direção, foi super competente, trilha sonora, o ângulo que eles usaram, o tempo, sabe, lindo. Mas né, é isso que, que bota na balança. É ou não é bom? <risos> não, eu, eu, não vou dar spoiler, mas o que mais surpreendeu foi aquele elemento, elemento que tem no filme, assim que eu falei, do, da, da, que, eu acho que eu acho que me esperou, que, que ele poderia, não, não antes, que ele poderia usar mais para confundir, confundir o público. Ele poderia ter usado mais para confundir o público. Para confundir. Não já... Foi é, é. meio ali é. de lado, foi bom, mas. Foi boa a entrada, só que ele podia usar aquele elemento para confundir o público até é, chegar ao fim. É. Podia ter usado aquele elemento, mas é porque acho que ele também não queria fazer, igual que ele fez no outro filme, né? O, o, o Casamento Sangrento. Né? O casamento sangrento. E, embora não tenha nada a ver, é o que eu tô dizendo. Sim. Né? Porque... É, na, na mesma. É. Já é o carinho. Jogos Mortais, esse já fui com a expectativa lá embaixo, e realmente, quando vai ver Jogos Mortais, a gente já paga o ingresso criando, eu quero ver sangue. Não, eu é. quero que jogue a sangue para tela inteira, é isso que eu tava sem. O penúltimo. Eu até gostei. Os jogos tá que você eu achei chato. Eu achei é muito feio. Esse aí parece que foi. e outro. Eu não vi é, tanto. Assim, é. o, o primeiro tem um. O primeiro, eu acho que tem o preso do Dig Solo é. levantando. É, é. E o dois em particular, não sei se o pessoal viu aquela cena. Aquela cena, cena lá, da eu... nossa, nossa. Maravilhosa. <risos> Terrível, mas maravilhosa. Sim, sim. Aqui, o... que vai ah, me dar uma é entrevista, sim. vai me dar uma entrevista dia 4. É, boa noite, boa tarde. Salve, Morandini André e Paulo. Salve, André. Opa, vai me dar Salve, uma entrevista meu. dia 4. O... Um dos pioneiros ainda. Você conhece ele? Ainda a vídeo... Sim, sim. o Byton, Um super amigo meu, inclusive. Valeu pela última compra. Em breve vai estar lá no canal a compra que eu fiz ali com o André. Algumas fitas VHS. Ele ainda tem oh. locadora, gente. Ele ainda ah, tem locadora. Oh, muito oh. legal. E Eu estou bem curioso para saber o que, que vai chegar aí, André. Valeu novamente pela, pelas fitas aí que, que vão chegar aqui na coleção. E vou fazer o um unboxing aí para todo mundo ver, para o pessoal ver as fitas do André. sim sim o Serra meus em breve aqui no Caçador em Cinema também dando uma entrevista é... você falou de tem mais um também de locadora que mandou um... um bem do canal é... Peraí que ainda tem sistema do StreamYard é mais achei o nosso grande amigo que também já deu uma entrevista aqui no canal mais da da vídeo ah Luiz Ceni Sim, sim, sim. Ah, tá. Assisti alguns vídeos sobre o acervo. Um abraço da Dora Sena Esse é mais um que não tem jogador aberta abraço Pesão, aí. Da... Abraço, mais um da Resistência. Abraço, Luiz. Eu ah. tenho sim, eu coleciono posters também. Inclusive, o próximo vídeo agora, de quarta-feira, vai ser sobre, sobre posters. Eu comprei num leilão. Um monte de pôster, que, coisa bem rara, inclusive. Falando em realidade eu tenho pôsteres aqui de psicose, tem tenho da trilogia 1, 2 e 3, eu tenho o pôster deles. Tem alguns do, do da Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13. Tem de tudo um pouco. Tem filme de Hollywood, filme mais independente. Assim, dando para trazer, eu trago posters display de papelão, aqueles que ficam em pé. Agora eu consegui... Lá com o guion um cinema que fechou. Porque aqui em Porto Alegre, pessoal, é muito difícil, pelo menos para mim, eu em cinema nenhum. Eles não dão, não vendem, não trocam, não emprestam, não adianta. Eles, eles têm uma desculpa e não, não pode sair o material daqui, não sei que uso você vai dar para ele, a gente não pode fazer. Então eu acabo comprando, não adianta, infelizmente. Pôster aqui é complicado. A locadora dava pôster à besta, chegava lá, ah, me consegue, Isso aí eles te davam. Mas Nossa. aqui, cinema aqui, a gente não consegue. Pelo menos eu não consigo. E eu não conheço ninguém que trabalha em cinema, né então já complica. No cartaz, em termos de, de cartaz, assim Mas pôster tem mais ou menos uns 500 e poucos pôsteres assim né? Entre vídeo e cinema, os dois juntos. Sim. Sim. sim. O Edson Giraldi, que eu conheço também, que eu conheço por invadir aves do M22, Marcelo, tem filmes de animação na Teca? Na Cinemateca, olha, vou ser sincero, eu nunca visitei o acervo ainda da Cinemateca, porque não, acho que não foi coisa de pandemia, mas é muito restrito o acesso deles lá. Só foi aos canais de televisão quando teve a inauguração, porque tem assim, todo aquele sistema de refrigeração, que negócio que faz para guardar filmes de película e tal. Acho que o acesso não é muito facilitado. O que eu entendi, é, assim, a pessoa vai lá. Procura um determinado filme ou na biblioteca, ou um filme que a pessoa tem na mente, e eles fazem a pesquisa, eles provêm o material para assistir lá e não sai de lá, sabe? Então eu não sei o, o acervo deles, eu não, não, eu não tenho, eu não sei se tem animação, mas. E eu não sei se é mais cinema gaúcho que tem lá ou se tem alguma coisa ou outra. Eu sei que foi exibido lá, uh, num festival, uh, o filme do Massacre da Serra Elétrica. Parte 2 em 35 milímetros. Aí eu não hum. sei se a cópia é da Cinemateca ou se é alguém, algum colecionador que exibiu, não sei. Mas esse material, assim, um acesso a esse tipo de coisa, que inclusive, Entendi. quando acabar a pandemia, inclusive eu vou tentar fazer um vídeo lá para mostrar hum. para o pessoal, é se, eles, se eles autorizarem a entrar lá, que eu sei que eles têm milhares de coisas em todos os formatos. Eu vi pela, pela televisão assim, os cartazes, gente, lindos. Cartazes assim de cinema nacional, cinema. Uh, vários, vários. Vou ver se eu consigo acesso e de repente eu mostro aí no canal, de repente. Se eu conseguir acesso. Né? O Gilson Toledo. É... Dificuldade com esse de stream... que? É... É. Mas, Paulo, sim... das ótimas, sintonizado. Sintonizado sempre sintonizado com o André. Obrigado Gilson, Opa. a gente está falando que tá... assim, a gente está na enorme. Eu falo ah, somente, uma... é. a gente tem uma sintonia é. muito boa. Legal. A gente tem uma sintonia Deixa eu ver mais ah. algumas mensagens aqui. Tomar... É... Sim, sim. Os nomes, esses nomes sensacionais que a gente, tem, a gente tem, esses personagens animados que é, sempre é, aparecem aqui, é, mandando é. um certo. Penelo para o Charmó, Tim. Penelo Picharmoza, Penelo, Picharmoza, valeu, hum. Penelo. Pois é, que é o Fábio Valsani. Fábio. Ah, <risos> Gostou do boneco aí? Mundo... Aí, Vinho, valeu. Tá dizendo que adorou tá o sucesso aí o Tchank que aí na live. Aí. Ah, o Tchank tá. <risos> o sendo tá é, sucesso. O... Daqui a pouco ele vem aqui e mata. É... Acaba. Ah. Você gostou da série? É. Aproveitando, você gostou da série da. da... Muito, tá muito. É... Assisti a série, achei muito, porque eu acho que o que eles fizeram certo é fazer uma série. Se eles tivessem feito mais um filme, eu acho que caí na mesma coisa dos anteriores, eu não sei. É. Eu, na é. mesmice, eu acho que a série assim, foi incrível, incrível. Se eles lançassem mídia física, é. certamente eu ia comprar. É, agora vai. Ele deu uma arrumada nos outros filmes, que é aquela maldição do Chucky e que era um filme acima da média. né? Sim. Eles conseguiram trabalhar uma... melhor com humor, que o humor... O Condit de Chuck ainda de... não acho ruim, mas o Cultural é. acho horrível. Não, eu, sou... eu sou suspeito, né? Só eu foi. não sei você, não sei, Marcelo. Sim. O filho? O filho de Chucky, você disso, André? O Cut de Church ainda é. acho. Bom, mas o Cult de Church eu acho horrível. O filho eu acho ruim. Bem. O culto é é é é é da condição. Eu acho é, que parou na noiva. De tio. É. Até o terceiro eles estavam levando, digamos assim, sim. levando o Chuck a sério. Depois fez o noiva, que começou meio que escolhendo, bah, Ah, é um boneco assim, vamos dar uma boneca também. Tá e aí depois eles tentaram modificar, tentaram justificar voltas, enfim. Enfim, tá dando dinheiro, então vamos tentar é. dar um jeito de ampliar a coisa. Mas acho que essa série foi a coisa que é. eles mais acertaram no caso. Eu acho é, que é isso. Tanto é que os filmes os sim, últimos sim. filmes, me parece que nem foram para o cinema. Ela não, faz... não. Foi tudo para demanda. É, é, o demanda... O O canal do Luiz está forçado. amigos. Boa tarde, canal do Luiz. Seja bem-vindo. Boa tarde, tarde canal do aos que estão conhecendo o canal, por favor, aqui no canal, é, ajude a gente, ajude a gente no canal também, no, ajude nós a, a conseguir mais inscritos, a, nosso canal já está com uma audiência ótima, a gente a chegar a 2 mil inscritos, agradecemos a audiência, a audiência ótima, dessa e continuem no Caçador do Cinema. Chiquinha maravilhosa. Olha aí. Chiquinha maravilhosa. Oiê, chiquinha, chiquinha maravilhosa. Você gosta dos Chaves? Olha aí. Temos a Chiquinha aqui. aí, grande Oi. Chiquinha. É. Nosso amigo Alisson Henriques. Sim. eu, Nosso amigo Alisson Henriquez. Boa tarde, boa tarde. Olá, boa tarde. Esteve com a gente na live passada aí com o Gilberto. Sim, sim. O Charada. Sim. O Vanderlei. Sombra. Vanderlei Sombra. Marcelo, sempre simpático. Grande vocês. Valeu, um abraço, Vanderlei. Vanderlei Sombra, pro. Eu acho que é crescido, Porque ele falou acredito que você é sempre simpático. É, é, tá sempre vendo meus vídeos, tá. Tá curtindo o canal lá também. Abraço, Vanderlei. Legal. Valeu, que tá. Vamos fazer tá uma pergunta live. Eu vou te fazer uma pergunta, então o que você me fala os seus três prefer... o seu preferido? No vou fazer três perguntas ao seu preferido. Seu filme de todos Sim. preferido, seu filme nacional hum. preferido de todos e seu filme de animação preferido. Seu filme certo. de todos, seu nacional e sua animação preferido. Olha, seu filme de todos, eu acho que é o filme assim de todos é muito difícil responder assim. Eu sei é porque eu gosto assim é que não tem, sabe? É como se tivesse três filhos. Escolhe o filho que você <risos> mais ama, sabe? É. Mas filme nacional, essa tem a resposta, que é Pichote, além do mais fraco do <risos> Hector Baben. E de animação, Pichote. meu filho, Pichote, Sim. e de animação o que eu mais amo assim é o Rei Leão. O desenho lá da Disney. Que, nossa, é, é lindo! É lindo. Não, não digo do o remake também é maravilhoso tal, tá? mas o desenho. Então, mas agora, filme, filme, gente, é muito difícil. Que eu gosto, assim, na mesma altura, eu gosto, Fre, os filmes do, do Pesadelo, do Sexta-feira 13, Brinquedo Assassino, Halloween, Hellraiser, eu gosto, assim, no mesmo nível, sabe? O meu gênero, digamos assim, posso dizer, o meu gênero favorito é o terror. Hum. Mas, assim, ou filme, filme, assim, não dá. eu também gosto de... Olha só, para você ter uma ideia. Uh, Cinema Paradiso, eu sei, posso estar comentando, cometendo atentado em comparar. Mas Cinema O Paradiso, A Hora adoro. do Pesadelo, uh, Adeus Meninos, que é um filme francês, eu gosto adoro. da mesma forma, gente. É terrível isso, eu Sim. sei, mas eu gosto da mesma forma, sabe? Então, o, o filme. Você não assisto. você fala Adeus Meninos, senão... né? eu adoro Itália. Amo, amo. Tudo, tudo, tudo. Nostálgico, nossa. Então, o filme, eu vou ficar te devendo essa resposta. O gênero terror. E o filme Nacional Babenco com o Pichote, acho que foi o mais que me chocou na época, que a primeira vez que eu assisti foi no VHS, e acho que foi aquele depois de saber a história do menino e tal, e, e claro, o Rei Leão, que as cenas, a, a trilha sonora, eu que com 40 e poucos anos lá, 40 e poucos, 41 anos, quando vi no cinema aquela abertura que eles reproduziram igual a do desenho, eu acho que eu era o único barbado lá chorando, porque nossa. <risos> Filha é linda, nossa, é o Rei Leão. Sim, sim. Pronto, eu nunca gostei assim, nunca assisti. Estou, comecei a assistir animação agora, depois de velho, uns 10, 12 anos atrás. Né? A Animação para mim era só assistir em casa, agora sim. sim eu, dia eu fui assistir o Toy Story 4, os outros aí, eu comecei a ter um olhar mais assim. É porque antigamente eu também não, não tinha tanto voltado a. a de, de ir para o cinema, sair, nem, nem quando era criança. Quando era criança, vamos dizer, era filme infantil, era Os Trapalhões. Não sei Sim, se você também, você acha que era Trapalhões? Eu assistia, assistia é. Trapalhões no cinema. É, era, era, era Trapalhões e, e alguns chuxa, outros filhos, assim, Trapalhões, era uma vez, duas vezes é, por era, ano. É, tinha é, exatamente. Eu tinha, embora eu cheguei a assistir Feitiço de Áquila, no, no cinema, Nossa, assim, caramba. quando eu tinha seis anos, sem saber, o EP também, ou seja, a, a, a, a animação, assim, agora que eu comecei a ter um para cá, comecei a ter mais um... Olha, exemplo. Mas eu gostaria de ter tido realmente essa sensação, exatamente, de ir o cinema, igual do... Já o Rei Leão, né? que é um Sim. filme né? que, que é sinônimo, né? e depois rever é. agora o remake. Aí assim, é. aí eu gostaria de saber até sobre as franquias, assim, né? que a gente já chamou já o, aqui, o Eduardo, alguns um críticos aqui de cinema, né? youtuber também, né? gostaria de saber, assim, essas novas rem... remake, reboot, né, essa, essa bagunça né? que... que... Você acha que é para atrair um novo público? Obviamente, a gente sabe que é tudo voltado a dinheiro, igual o que o é. falou. Mas existe ali também para querer criar novos, novos públicos e, e criar também mais dinheiro ainda? No, porque, no caso, tudo bem, vai fazer uma franquia que a gente vai fazer dinheiro. Né? Mas, assim, vai ficar a gente, só os saudosistas. Né? Assim, é, o que você acha é. sobre isso aí, dessa nova onda que teve? É, eu Fantástico, acho assim... ó. É, talvez eu seja meio repetitivo, mas Hollywood que, acho que já fez tudo que devia fazer, sabe? Uma hora ou outra vem alguma coisa fenomenal, mas a maioria é releitura, eu acho que assim, que claro, com a disponibilidade de, de tecnologia para fazer os efeitos especiais, no caso, uhum. para atualizar, então muitas vezes eles recorrem a ideias que deram certo no passado e eles tentam refazer de novo. Mas aí é o seguinte, claro, é esse negócio que, não digo que me irrita, mas é o seguinte, é um novo público, então eles readaptam tudo. Ah. E às vezes, muitas vezes, eles querem pegar os nostálgicos, talvez ah. eles afastem um pouquinho, digamos assim. Por exemplo, é, a gente a... começa a achar ruim de algumas coisas né? nos nostálgicos. Exatamente. Né, Por exemplo, vamos pegar lá a hora, que eu sou fã, sou suspeito, fala, falo da hora do pesadelo. Tá, ganhou ah. um remake lá. Ah. Então, a minha opinião é o seguinte, é legal, mas, gente, mudar o ator principal, que ah. todo mundo está acostumado, sabe, com o Robert lá fazendo o Fred, o outro ah. fez, espetacular, tá. Mas, assim, ó, eu acho que eles estão forçando muito. Claro, entrando dinheiro para eles, como falou agora, Naquele... né? o dinheiro é o, é o jeito, né? Mas eu acho que é o seguinte, é, é complicado esse negócio, não tem como criar uma coisa diferente, sabe, enfim. Ou então que façam um remake, mas que respeitem Exatamente o que foi feito naquela época. O que vai levar a pessoa a ver o um remake são aquelas pessoas da época. Por exemplo, Caça-Fantasmas. Agora eles colocaram o um elenco mais novo, o elenco Team e tal, querem reintroduzir. Tudo bem, é válido, não teria como botar os caras velho Mas assim, é. no caso, assim, a gente quer assim, os, pelo menos eu que sou saudosista, é. no caso dos Caça-Fantasmas, eu fiquei um pouco triste em ver o elenco original só assim no finalzinho. Claro, aquela homenagem, quem viu, homenagem, não vou dar spoiler, lógico, mas é linda aquelas cenas lá, do, quando aparece alguém, claro que não vou dizer, é lindo, é lindo aquilo, sabe? Mas assim, ó, puxa, eu queria ver mais dos caça-fantasmas, sabe? Na hora do pesadelo, assim, eu queria mais aquela resgate, mais ao passado, eles botam o um efeito digital, que fica tudo perfeito, mas acho que quebra um pouco daquela magia, porque geralmente quando vai assistir um remake, alguma coisa assim, a gente está ligado ao passado, tá ligado ao original, por exemplo, Pânico, quando eles deram o reboot é. remake ou consideraram um filme à parte, a gente queria ver aquelas coisas, os fãs querem ver as, as, as coisas que o S fazia, as citações de filmes de terror que ele fazia, e eu acho que isso torna um pouco repetitivo, não sei. Mas essa é essa minha ideia que eu faço dos remakes, assim, é puro comercial. Eles vão Saudosismo é que vai de brinde, mas o que eles estão pensando é o um novo público, tentar inserir aquelas ideias do passado garo, para a garotada nova. Mas eu acho que é isso, né? Não sei se. Simifício. <laughs> mas... Não, eu, é. Igual Sabe? o mesmo que assim, falou agora, você falou do, do pânico também, eles, tenta, eles, eles, eles ele foi também é uma, é uma tentativa também de fazer isso. isso claro. Mas então acho que o pânico eu é, não, não achei tanto assim, não. Achei que estava tudo ok ali, eles ali. Sim, eles não então, forçaram eles tanto assim. Não, não, é, sim, não. Achei que foi tudo que é empez... na medida certa. Na medida certa, que nem é pesadelo, é, sexta-feira, três. Não, mas tem pronto. que não que eu acho ruim, não estou dizendo que são ruins, é, eu curto bastante, mas, eu acho que mas a gente bom, nota, bom, sabe, bom, que estou tentando bom. fazer, sabe, é. que a gente fica, puxa, era mais legal ver um monstro, assim, nessas coisas de filme de terror, é mais legal ver um monstro, sei lá, alguém maquiado, eu sei que pode ser Detenteado. ridículo agora, mas é, que é aquela coisa digital que fica, assim, que a gente vê que é digital, então eu prefiro ver que é uma maquiagem do que ver que é uma coisa digital, sabe, enfim. Mas tem aquele detalhe também, Marcelo, que eu também estava falando com o Paulo. Quando não sou remake, mas quando começa a fazer sequência sem parar, começa a se perder sim. o sentido. Eu, eu assisto porque eu gosto e eu assisto por curiosidade. É que eu sou aquele muito Mesmo que eu deixa eu ver como é que ficou. Eu tenho muito... Claro, difícil. claro. Isso, só que eu sou curioso mesmo. O Rob vs. Shaw eu acho um lixo. O, o, o, até o 7 eu gosto, até o 7. Mas o 8... Eu acho que ação é boa, demais. Primeiro bem, aí começa isso, aquilo, e isso, porque começa a meio que me desafiar, começa a meio que falar. Sim. O que, que eu pôr na tela? O que, que eu pôr de história? Isso eu não gosto. Aí eu, esse virós furió mesmo. Tudo bem. Sim. Tem uma ação legal tudo, mas, pô, mas eles vão até no passo, eles desafiam tudo. Então acaba é. que é chato quando eles começam a insistir. Não, não. Ah, é. Querer criar mesmo Cobra Kai ou a quarta temporada, voltando a Cobra Cai, é ok. Mas eu falo um detalhe de série quando eles começam a colocar muita temporada para mim, começa a ficar... mesmo assim, sim, você sabe. se gostando que tá que eles não, não acabar a história, sim, sabem quando... acabar a história. Então, essa quarta temporada parece uma novela das oito. Então esse Cobra Cai, na meu... <risos> minha opinião, essa quarta temporada, eu acho que <risos> e outra. Tá muito faz também o que vai acontecer esse personagem lá, tá? Me irrita. E eu com sinceridade. Eu acho que já é hora de cabacar. Eu acho que a homenagem já foi o que eles queriam fazer assim, né? É. O que eles é. queriam de homenagem tudo. É aquilo que você falou, é o dinheiro. É, é o dinheiro. Tá ganhando dinheiro, então vamos fazer tudo que é, eu ah, o que é dá. não eles fazem De contrato, talvez tem algum contrato que eles têm que fazer um conteúdo por um certo tempo, já injetaram dinheiro, então, ah, vamos é. lá, tá tendo o patrocinador, tá entrando dinheiro, então vamos enrolar que nem acredito que tenha sido com o Lost. Lost não tinha mais o que inventar, eles fizeram tanta coisa assim. Pelo que eu fiquei sabendo, que eu assisti até a segunda temporada. Mas eles foram enrolando tanto enquanto dá audiência, sabe? Eu acho que acaba meio que se perdendo, sabe? Esse é esse o problema da coisa Sim. comercial. Vai se perder. Que... Cansa, é, cansa, cansa, ah, cansa. Mas a quarta se perderam. Se perdem. Na quarta de volta, os Velozes várias. Pois é, várias. Esses Velozes e Furiosos de, de longa, eu tenho to, todos os longas aqui que eu consegui na promoção das americanas. Perguntas eu assisti, não, eu não assisti. Eu só assisti o Velozes e Furiosos, não me lembro se foi o 6 no cinema, porque eu queria saber o que era a IMAX, quando chegou aqui a IMAX, e era a única coisa que estava passando. Eu curti bastante, que eu tinha, na verdade, um preconceito gigante com Velozes e Furiosas, eu achei que era um monte de boizinho e os carrinhos ali, e aquele negócio ia ficar naquilo, sabe? Mas depois eu curti bastante, mas eu fiquei naquele, só fiquei naquele, assistindo a IMAX, já está aqui... Um som maravilhoso, imagem, mas é aquela coisa, os cortes são tão rápidos que a gente. Peraí, deixa eu ver. É, ah, é uma coisa Deus. frenética, sabe? E aquelas cenas, o cara com um braço lá no helicóptero do braço, segurando um ônibus, um carro. Assim, pelo é, amor é, de Deus, é, sabe? Não dá, não dá. Então não assista esse 9, não assista não 9. Não não, então, não, não, não. Parece que é pior. Mas também assim, é que, mas eu gosto. É, é outra coisa aqui, né? que não, eu assisto, mesmo sabendo que é meramente meu movimento estranho. Né? É, mas gosta, é entretenimento. Não, mas outra, outra coisa, Marcelo, que eu também já falei isso aqui, Paulo, é quando a gente pega o Van Damme, mesmo sendo o ator ruim, o Van Damme ama mesmo as com o ator ruim, mas você vê que eles têm a técnica de saber tá? de ter arte marcial de verdade. De, Aí, sim. de ter e as, as tar... Tar... verdade e eu, ah, isso. Hoje, sim. Com... Sim, hoje não tem carisma. É um chega lá e luta. É, é. É, é não. e antes o... É te... um então, chega lá e luta. É arte marciais e eu... verdade. Hoje não, hoje isso, porque... é expulso. É. Não, eu, eu gostava muito dos filmes do Van Damme, inclusive aqueles do Kickboxer, eu curtia bastante aquilo. Mas naquela aquela época, assim, sabe? Parece que, sei lá, as sei lá, o roteiro era mais interessante, eles, os atores tinham que fazer a coisa mesmo, sabe? Agora, pai, agora eu nem assisto mais filmes é, assim, é. sabe? De, de, de briga e luta, assim, sabe? Ficou mais dos anos 80 e 90, né? na época do VHS, eu, eu descobria tudo aquilo. Assim. Não, e, e... é o que eu falo, o, o Matt Damon mesmo falava que usou muito disso no Identidade Born no, no filme do Borne Born mesmo, de cena pra mostrar ele lutando. Sim, sim, só para ter aquela. <risos> a Charlie Steron também, é, no, no Atômica, também teve, teve uma, uma sequência ali, um plano de sequência. ali. Que esse é se a gente gostei. Vê é, lá, é. E ela já tem os 47, 45. Né, ou seja, lá encarou ali no. De boa. Se reinventou ali. Também, na esse é bem é. legal. E aí foi bom. Atômica, tem, também, tem. Muito legal. Ah, tem tem, tem, tem legal. algumas coisas que salvam. Algumas coisas se salvam. Sim, sim, o... Alô, saiu. O... Olha aí, o Gabriel. Amiga. Pô, meu grande... Ele no Street Fighter estava espetacular. A questão, eu acho que para ah, fazer... Ah, a gente ótimo. Para fazer, gente... eu acho muito... Muito Mas... ruim Street Fighter. Segundo, para fazer, pra gente... atuação mesmo... Não fala assim mal do Street Fighter, André, que é isso. É, um é. Não, o máximo. tava estava assim, ó, ruim. Algum... é. <risos> É, foi meio a que tava meio no espaço tava meio ali fora. não para atuação é. eu acho que o Dami muito fraco para atuar mas para é, fazer as ele realmente fazia ele, ele sabia é. ele sabia e a gente se identificou com o Dami por causa disso por causa das cenas de é. o nesse o... o filme dele o Vingador ele praticando artes marciais verdade nesse que eu tô falando, tem as marciais, mesmo cinema de verdade, hoje não, hoje, hoje tá pack, o ator que eles quiser botar eu é. lá lutar, eu que não sei nada, Bota. de todos, porque feito, eu ter tudo isso, É. eu recorre ao digital, enfim, é, então é o seguinte, hoje eles vão mais essa qualidade, mas vamos lá, Paulo, Para encerrar essa ótima lá, tudo tem um limite, né? Mas para encerrar só Otto, passa a sua pergunta. Pronto, vou até falar aqui até que, que esse filme aqui até que como eu falei que eu tinha falado até do eu tinha ganhado no concurso, né? Vocês, o Marcelo Eu também, gosta muito, muito muito né? muito também. muito, foi assim, é, seu um contato assim com, com, com essa personagem? É, né? da, da sessão é, é, é, é, é, é, estava aqui perto aí eu lembrei né que é o clássico da sessão da tarde muito bom assim, né, é uma história pequena assim não fez muito sucesso no cinema mas virou culto, né depois ela eu, eu, depois ela só isso, depois ela voltou a fazer um outro filme em 2001 tem até nessa edição aí né eu, isso, eu isso. assisti essa edição ainda ainda assistir os dois juntos mas como é. foi assim esse contato, assim exatamente de, de gostar de, de, da da personagem da personagem, como eu falei, era de uma. Eu descobri o Elvira em VHS, depois que eu fui assistir Sim, na... na TV. Eu fui pelo cartaz, na locadora que eu estava alugando assim, atrás do balcão tinha o cartaz que eu. Nossa, eu queria muito se alguém tivesse cartaz lá da Paris, que não era essa arte, era uma arte dela em ter a arte do VHS. Não eu não tenho VHS aqui. Eu Mas sei, ela aparece eu na, na fogueira, assim, sabe? Com que a água, de... aquela. É, fizeram uma réplica, né? Do, do card. Isso, assim, também tem o card de dentro. Isso, isso. É. Esse foi é. o primeiro contato que eu tive com o Vira Com VHS, é. nossa, é muito bom. Aquela parte do bichinho que sai da panela. Nossa. É, é bem feito é, prático, é, é. é muito. É feito prático, prático, né? Muito, embora, muito. Assim, trabalhava o... assim, até com, com a a sensualidade da, da personagem. Da mas, personagem. Era inocente também a era história. Tanto que passava na Sessão da Tarde. Sim. Né? Era um Seja sexo uma... sem ser vulgar, sem ser aquela coisa é, vulgar, era. ela, ela era. sensualizava era. sem ser vulgar. E dava aquela, aquela coisa de massa sabe? Muito, muito, muito. O eu viro, assim, eu sou, sou super fã assim desse filme também. Ainda quero Sim. conseguir o VHS dele também. Eu também tenho essa edição aí da. Da, em Blu-ray, né, que veio o Blu-ray dela. Falei, é, foi, pronto, eu ganhei, eu falei, eu, eu, eu, eu cheguei a ganhar um curso, num site de colecionismo, né? aí o meu número apareceu, opa! Olha, aí? que sorte! Porque que eu super, não tem meus planos, né, assim, de, bom, assim é, futuramente, depois eu ia, eu ia comprar, mas de imediato, assim, porque era lançamento, não estava nos planos aí, igual alguns outros filmes, né, que a gente faz Sim, um planejamento, vai... né, a gente vai comprar, mas essa aí saiu e frente aí chegou igual que aconteceu aí do que eu falei do JQS, TV com JZ que Sim. o ditador que o aquele filme do Sacha Baron é, que na primeira vez que eu não assisti, não gostei tanto. Hoje, já acho ele mais obra-prima, de, de acordo com como está a situação. Do, né, do... É, é assim, a gente vai, a gente vai mudando é. os gostos. eu Como, como eu falei, é quando no início dos locadores, eu não era muito de filme faroeste, agora eu consigo assistir faroeste assim, de boas hum. Eu fiz um curso de cinema, depois eu aprendi a curtir antes, eu, era, eu não gostava de filmes Mazaroff, eu não gostava hum. de Teixeirinha, e aprendi, eu entendi um pouco por que, que o cinema brasileiro, digamos assim, é o porquê que ele é tão odiado assim, sabe? Por que, que as pessoas não gostam do cinema brasileiro? E eu descobri como é que era fazer cinema brasileiro na época. Então eu entendi o porquê que os filmes eram entregues dessa forma, então eu pensei a gostar, sabe? A valorizar isso também. Agora, filme nacional, eu curto de tudo, assim, sabe? Exatamente. Sim, sim. Tá certo. É... é... Paulo, obrigado por me ajudar mais. É, Marcelo, muito obrigado por, por ter aceitado o convite nosso por hoje. Obrigado, André. Vamos acompanhar. Obrigado, Paulo. Canal. Obrigado. obrigado pelo convite. Adoro conversar por mim. Ficava aí até que adoro conversar sobre isso, sabe? Que a gente se entende, colecionadores, quem gosta das coisas... E é muita identificação, todo mundo se identificando Sim. com Tito, com as coisas, assim. Que por mais que o pessoal assim, esteja muito tenha muita diferença de idades, o pessoal mais novo, até isso fico surpreso. Que agora eu estado agora, estou descobrindo VHS. Isso estou achando é. o máximo. Pessoas, assim, os garotos de menores de idade, já 20 anos, meninas, estão, estão conhecendo VHS, estão começando a ter gosto em colecionar. E isso eu acho que me dá uma esperança. olha... Ó, mercado, vamos ver, tem gente querendo continuar lançando as coisas. Sabe? E vamos chegar todo mundo junto, fazer live, conversar, bater papo e aumentar essa, essa comunidade para manter esse mercado ativo, né? Pelo amor de Deus. A gente não precisa com de certeza. mais filmes. Com certeza. De lançamento. Vamos, com certeza. gente assim. bastante com o funcionador. Vamos entrevistar o Marlon, de atriz, ao Givaldo, em fevereiro também. O Mourão também. Conversei ele em breve. A gente entrevista. E anunciando as próximas lives do canal, amanhã a Luciana Buarque, diretora de arte e figurinista, às seis e meia da tarde. Segunda-feira à noite vão ter o Roda de Cinema do já Quarta-feira, a tais Dizegram, Maria Letícia, conhecida como Dizegram e a Pieta, quarta-feira, quinta-feira, às e meia da noite. A Live que, que a cena que ia ser, sei lá, devido a Mário estar doente, ela vai fazer a live 8 e meia da noite, vamos falar de filmes como é, é, Não Olhe Para Cima, si, Dura perfeito, o filme que ela vai conversar aqui na quinta-feira, 8 8h30 da noite. Na sexta-feira, 8 e meia da noite, o Alessandro Faria, do Garage Correction, sexta-feira da noite, vai ter sorteio nessa live, vai sortear um box do, do Caverno da Grêmio, tudo do a seu glória. canal, Ao sexta-feira, 8 h da noite. No próximo sábado à tarde, esse horário aqui, quatro e meia da tarde, diz eu e o Paulo estaremos de novo aqui sábado, quatro e meia da tarde, para conversar com o Diálogo, aulas do Cinema do Grande Bênis, Bez... vai falar do o livro dele também, tá... e no próximo no domingo, não amanhã, no dia 30, com o Marlon Castro aqui. e Se vocês já viram, se vocês viram a live aqui, do... o Flávio de Souza, do Boom você já deve ter, quem for no Instagram, já deve saber o do... tipo, entrevista, o perista aqui nesse canal, Paulo o Peroni, o Henrique Stewart o pai do Jaime é, é. a gente tem o pai o, o Bongô também o o Bongô também o ator que faz o vai dar uma entrevista aqui pra nós, Paulo legal exatamente, Paulo, o Eduardo é nosso... Silva dele, de outra, o Eduardo... É. não, Oi, não, seu. a minha não, não, aí. Aí. o Henrique Stroete e o Eduardo Silva né o Henrique Strother já Sim. chegou a fazer a versão do, daquele Amor de Família. Não sei se o Marcelo lembra, do Edwin News, lembra? Sim, Aquela... mas uma das minhas... É, uh, é... Eu digo sério, programas, eu adorava aquilo, assistia é. aquilo lá. Na... Passava é. aqui na Band, eu assistia na, na Band, Band antes da mas... Sony, né? Aí a, aí a Bandeirantes, em acordo com a Sony, fez uma versão brasileira, só que teve poucas, poucos episódios, acho que só uma temporada, porque Sim, eles né? pegaram algumas séries da, da, da Sony... Tem até uma que era o Tony Danza que fazia quem fazia que era o Daniel Boaventura. Só que che chegaram a ter poucas temporadas aqui. É da Sato, foi puxa. Mas não foi não, não cheguei tempo. a conhecer nossa, eu adorava aquela, aquela é. abertura sensacional. É. O mau humor do, do é. Al Band é. <risos> da PEG. Exato. Adorava a PEG. Eu estava ainda, Paulo, que... confirmado. É. A gente ainda tem o Fernando Alves Pinto que tá confirmado. De dia 5 de fevereiro, Fernando Alves Pinto, sim, sim, sim. vários confirmados aqui para falar com a gente. Fernando Alves Pinto, por exemplo, do Coelho Terra Estrangeira, do Toledo, que é dominante, já confirmado aqui de azul. E, pessoal, continuamos acompanhando... É, lá em Portugal, está reestreando, em Portugal, os 25, uma cópia remasterizada do terreno estrangeira é de 25 anos. Olha só, e esse é, material é, não é, vem é, para cá, Sala. gente, como é que o é, brasileiro não é lançado aqui é. remasterizado? Fico... Teve, então teve é. um relançamento, acho que Gil também, que teve até o Walter Salles, ele e a Fernanda Torres também fazendo... Uma... Até falei com ele lá, é, é. até falei no, no Instagram, se viesse aqui no Brasil. Sim, né? é, já... é. é, até falei lá, mas a gente vai conversar com ele aí. Vamos Legal. ver aí, como vai. Quem sabe? Vamos conversar né? com Doutor Fernando Alves. Bom, mas. É. Mas, Marcelo, deixe suas condições. Bom, já não, não vou deixar de agradecer a vocês, André e Predo, pelo convite. Adorei participar aqui do canal, parabéns pelo canal de vocês também. Tragam claro que... bastante entrevista, o pessoal adora isso, porque às vezes é difícil encontrar uh, esses materiais assim, é difícil ver, pelo menos em televisão, mas no YouTube tragam bastante entrevista, a gente gosta disso. O pessoal que é noventista, é oitentista, que é nostálgico, gosto de ver essas coisas. Parabéns pelo canal de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo aí o canal. Se vocês têm tempo pessoal, façam vídeos também, vão botar, vamos botar para quebrar essa internet, vão mostrar as coleções, porque é muito legal. Eu amo ver as coleções das pessoas também. Dar ideias, assim, é dicas, essa troca assim, de figurinhas, todo mundo está fazendo. Só vai ser melhor para todo mundo. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí. Valeu, pessoal. Valeu aí, obrigado aí a todos aí que estavam que, que hoje no chat, o Marcelo, em né, especial aí pelo convite aí, que, obrigado. que veio aqui, na, né, exatamente, tirou um pouco do seu tempo aqui, né, na, já presente com a gente, né, e que vem outras vezes também, e que Não. veja também o final do ontem do o, o outro cinema, que ali tem, obrigado. igual que eu falei, né? Além das dicas de filme, existem outras, né? Existem outras curiosidades sobre cinema, né outras coisas aí que o, o Marcelo ah, leva bem. a gente para.. Aproveitando o gatilho, pessoal, em breve eu vou mostrar isso aqui. O pessoal do VHS deve conhecer isso aqui. Sim, o Jornal do Vídeo. Tem várias edições. Aí eu vou mostrar, a gente vai folhear juntos em breve. Vai ter vídeo aí no canal sobre Jornal do Vídeo. edição de 96 aí, né? É, essa aqui é de 96. Essa aqui de 96. É de 96, VHS. Aquele VHS duplo. VHS duplo, é. É. Aí, em breve. em breve. Sucesso ao Ontem nos Cinemas. Acompanhar ele com mais frequência, o Ontem nos Cinemas. O link do seu Obrigado. canal está aqui na descrição desse vídeo. Quem quer o Ontem no Cinema? E é aí, pessoal. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Valeu. tchau, tchau. Valeu, tchau.